Agora nós vamos falar de um outro grupo de doenças também, né, que é, são, é transmitido por manivas, que a gente deve ficar muito atento, que são as viroses. Né? Existem inúmeras viroses que afetam a produção de mandioca, que, que atrapalha a produção, que compromete a produção. Nós iremos focar aqui no mosaico comum da mandioca. Né? Aqui nós temos uma figura, uma foto mostrando aqui a uma planta com mosaico, né? mas nós teremos aqui outras fotos para mostrar para vocês com um pouco mais de clareza. É, então, a gente vai falar especificamente aqui sobre o caçafa como mosaico vírus, que é o vírus do mosaico comum da mandioca, né? que é transmissível por semente e é muito importante para a nossa região também. Né? A transmissão desse vírus ela ocorre de forma mecânica ou por material propagativo doente, né, que seria os casos das manivas. Então, por isso, o cuidado muito grande, que a gente vai focalizar bem aqui, trabalhar bem essa parte, porque realmente é muito importante o produtor ter essa noção de o que é um mosaico para que ele não venha optar por uma matriz que esteja com o mosaico para retirada das manivas, né. O sintoma mais comum é o mosaico e nanismo, as perdas podem chegar até 70% ou mais, né, e a principal medida de controle das viroses realmente é a seleção de material propagativo sadio, né? Daí a importância da gente é, escolher manivas realmente sadias. Ok, então eu, vocês estão vendo aí a projeção de, uma, de duas folhas, né? Dessa foto de duas folhas com sintoma de mosaico comum da mandioca, né? Então essa, essas folhas estão com mosaico. E o que seria o um mosaico, né? Eu vou, eu vou perder, digamos assim, eu vou demorar um pouquinho aqui porque realmente eu considero bem importante vocês ficarem atentos e terem um pouco de conhecimento sobre isso. Então nós temos aqui, por exemplo, a folha de mandioca, os folíolos dela, né? E você observa essa despigmentação que ocorre ao longo dos folíolos, né? Essa despigmentação é causada pelo vírus do mosaico comum, que é o CSMV, né? É, esse, essa despigmentação ela ocasiona, ocorre porque o vírus ele afeta a produção de cloroplastos e, por conseguinte, da pigmentação verde. Mas observe o detalhe, porque, é, primeiro, observe que é, a folha ela não fica com o formato definido. A, o vírus ele não afeta somente a despigmentação, ele também afeta a, a forma, a forma da, dos folíolos, observe que os folíolos, eles ficam deformados, né, com formatos totalmente diferentes um do outro. Né? O mosaico, ele afeta também a topografia da folha, observe aqui essa outra folha, né, com folíolos totalmente é, deformados, então ele afeta não só a coloração, como ele afeta também a topografia e como ele afeta o formato é, desses folíolos, tá bom? Isso aí varia né, de... de planta para planta, mas que normalmente é, a gente observa essa, esse tipo de sintomatologia do mosaico. Aqui você observa novamente ó, os folíolos deformados, né? a despigmentação, não existe simetria, né? se você pegar um folíolo desse cobrir uma parte, o outro não tem simetria, se pegar a folha no meio dela e, e cobrir uma parte dela com a mão, não há simetria. Tá? É, por isso que chama mosaico porque essa despigmentação seguida de uma alteração na topografia, como vocês observam aqui, no limbo foliar, né? alguns chamam de bolha, alguns conhecem como bolha, porque realmente formam umas estruturas parecidas com bolha, né? então, típica de mosaico comum. Okay? Aqui também mais sintoma né, de planta com mosaico, para vocês verem a diferença, mais na frente aqui. Nós temos aqui, por exemplo, é, eu gosto dessa foto, vou mostrar para vocês, para vocês verem é, a sutileza das viroses, que às vezes a gente passa desapercebido. Né? Nós temos aqui, por exemplo, essa planta ela está contaminada com vírus. Lembrando que os vírus, a infecção dos vírus é sistêmica. Então, uma vez uma, uma folha, se uma folha dessa que está, ela está com sintoma de vírus, indica que toda a planta ela está contaminada com o vírus, tá bom? Então, observe aqui, essas folhas, elas estão com sintoma característico de mosaico, né? vocês veem a despigmentação, a deformação dos folíolos, aqui também ó, a deformação dos folíolos, e nessa mesma planta, você já observa uma folha aqui aparentemente saudável, né? sem nenhuma despigmentação, sem nenhuma deformação dos folíolos, observe essa aqui também, ó, aparentemente saudável, OK? Mas isso não quer dizer que ela não esteja com vírus, né? Então, observe aqui também o próprio ramo da planta, né? Que essa planta está com virose, está com mosaico. Observe o próprio ramo, que o ramo também está aparentemente está saudável. Então, por isso que a gente deve quando, for, quando a gente for escolher, quando o produtor for escolher plantas né, como matrizes para obtenção de manivas, ele deve ficar muito atento à folhagem da planta, porque no caso das viroses, a sintomatologia, ela se comporta muito nas folhas, tá? principalmente as folhas mais jovens, né, então devemos ficar muito atento. Não devemos nos basear pelas manivas, né, pelo caule porque aparentemente os caules vão estar saudáveis, né? Mas internamente eles vão estar translocando os vírus, tá? Que poderão ser transmitidos para novas áreas de plantio. Aqui é mostrando também outro sintoma, né? De, de virose, ok? E aqui em cima mostrando uma área sadia de planta sadia. Veja a diferença, né? De uma planta sadia para planta, uma planta com as folhas com mosaico comum. Né? Vamos para frente. Aqui novamente, deixa eu ocultar isso aqui que está me atrapalhando. Pronto. É, aqui novamente, ó, você tem aqui essa, essa foto mostrando uma área de produção de mandioca sadia, né? sem nenhum problema fitossanitário. E aqui nós temos uma, essa planta, de uma área de produção de mandioca, e tem essa planta com o mosaico comum. Veja a diferença que existe entre uma planta doente com mosaico e plantas sadias, né? Então, é muito importante é, a gente ficar atento a esses detalhes. Aqui também, ó, outra foto mostrando a mesma situação, né, de plantas com mosaico. Observe aqui o sintoma de mosaico típico, despig de, despigmentação, é... Só um minutinho, pessoal. Despigmentação, é perda da topografia, né? A topografia alterada, o formato das dos folíolos, ok? E aqui à direita eu coloquei essa foto de propósito para mostrar para vocês, porque muitas vezes as pessoas é, tendem a confundir um pouco a questão do a questão do, do mosaico com é, clorose ou né, Ou amarelecimento ocasionado por é, alguma deficiência nutricional, algum, por algum fator abiótico. Né? Então, a gente está mostrando para vocês aqui, por exemplo, ó, essa planta, essa folha de uma planta que está com alguma deficiência devido a algum fator abiótico. Observe a diferença de um amarelecimento para um mosaico. Né? O amarelecimento, você percebe que a folha mantém o seu formato, né? seu formato padrão, os folíolos do seu formato padrão, a des despigmentação, né, a perda é, natural que natural que acontece né, devido ao fator abiótico que, que pode ser uma deficiência. Esse amarelecimento ele é também simétrico, né? Se você passa é, porventura se você colocasse a sua mão é, tampando esse lado aqui, o outro lado teria uma simetria. Se você fizer isso com o folíolo também, observe que existe uma simetria. É, nos lados do folíolo, afetados pelo amarelecimento. Totalmente, pessoal, diferente de quando a gente observa o mosaico né, causado pelo CMV, que é o vírus do mosaico da mandioca. Olha aqui a diferença, né? Então, só para é, deixar mais claro aí para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar, que a gente interrompe aqui na hora e tenta responder para vocês. Aqui nesse, nessa outra foto, nós temos três situações. Nós temos aqui uma planta, né? aliás, uma folha de plantas né? com mosaico, no sintoma típico, característico. Nessa outra foto, nós temos duas situações, uma folha de uma planta, né? duas folhas, aliás, de uma planta com é, amarelecimento, por causa de algum fator abiótico. Aí. E nós temos aqui folhas de uma planta sadia. Né? Vejam a diferença entre as três folhas, né? Então, é possível, sim, o, um produtor, um pequeno produtor no campo é, é, fazer essa, pelo menos, o, a suspeita né, de uma planta que esteja com, com virose, detectar a presença dessa planta e não optar por ela para obtenção de manivas. Né? Vamos para frente. Muito bem, então nós falamos das, de uma virose muito importante, que é o mosaico comum da mandioca, né? mostramos para vocês a, a característica peculiar desse mosaico e alertando que ele pode ser transmissível niva, então a gente tem que ficar muito atento a isso.